Doutora Valéria, essas máscaras, eu tô vendo que ela tá mudando de cor aí. Sim. Cada cor serve para uma coisa? Como é que funciona essa tecnologia? Então, essa é uma tecnologia já muito bem consagrada, que ela pode ser utilizada dependendo de onde você quer. Então, a azul, ela é mais utilizada para tratamento de acne. A vermelha, ela é mais utilizada para rejuvenescimento e, e para rosácea. E, e também pode ser utilizado antes de você aplicar um produto, porque a absorção do produto é maior nessa hora. Já tem bastante estudo científico, até para cabelo também pode ser utilizado para aumentar o crescimento de cabelos. Vou passar por aqui, Nelsinho assim vai ver que eu estou chegando aqui para falar. E qual que é a diferença de uma para outra, na verdade? Essa daqui São é o um modelo mais São diferentes, antigo? é, mas também válido, né? Essa daqui, a máscara que você coloca, hum. e ela atinge uma região maior do rosto, então às vezes queixo. E essa aqui atinge a região central da face, mas ela é válida também, isso aqui parece uma... Pode ser utilizado até pra você ir num baile de carnaval, né? Tipo Veneza antiga. Com meu sorriso. Deixa eu ver Ó. Oh. Nossa, ficou branquinho, Ótimo. hein? Clareou mesmo esse dedo. Clareou. É bom mesmo. Muito bom. Você curtiu. Então, tá é. vamos mostrar de novo mudando de cor, porque a gente não chegou a ver é. a mudança das cores aqui. A gente não conseguiu mostrar. É. Então, só vou, vou virar é. ela pra é. gente entender como é que funciona. Essa aqui é azul. Hum. Então, repetindo, essa é excelente pra tratamento de acne, onde você tem infecção, pústula. A rosácea é interessante naquela fase que você tem espinhas. A vermelha, ela é utilizada para rejuvenescimento. Essa é a laranjada, que tem as duas, um pouco de cada coisa, porque às vezes você precisa dos dois. Mas vamos, vamos supor que a pessoa esteja com uma acne, que está um, com aquele pontinho branco, está infeccionado, que aí numa festa, aquela coisa apareceu no dia. Coloca azul. Azul, mas tira na hora? Não, não tira na hora, mas ela tem efeito secativo. Tem efeito secativo tem. de um dia para o outro. Acelera bastante a cicatrização. É bem rápido. E o vermelho desinflama. Às vezes a gente usa as duas. Você quer desinflamar e quer secar. Doutora Márcia, vamos explicar isso agora, dando um mergulho na nossa pele. Ah. Por que melhora mesmo? Tem uma ilustração aí para te a ajudar. Nossa arte. Então, essa. É, a luz, né? Ela faz uma bio. É, uma fotobiomodulação. Quer dizer, você consegue transformar a luz. Numa, num ato fisiológico. Então, a gente tem aqui a epiderme, que é a camada mais superficial, e a derme. Então, vamos lembrar que na derme é onde nós temos o colágeno. Então, a gente tem a, essa, essa luz que vai penetrar, vai fazer então essa fotobioestimulação. Então, ela vai ter depois a capacidade da gente ter, de ter essa ação antibacteriana, por exemplo, antiinflamatória, e até estimular o colágeno, que é a nossa próxima tela, que vai então... É, Aqui, no caso, a gente tem os fibroblastos, que são as células que realmente fazem colágeno. Então, você vai conseguir ter um estímulo maior desse colágeno, exatamente por um estímulo da mitocôndria, que é uma coisa celular, mais profunda. De tanto você usar, você vai vendo bons resultados. E por que, que ajuda na rosácea? Então, a rosácea é um processo inflamatório, né? Vamos lembrar que é uma doença vascular inflamatória. Então, você consegue ter essa ação anti-inflamatória por causa da luz. E todo mundo confunde, né? A acne com rosácea. Só para a gente esclarecer de novo, mais uma vez, a diferença. A gente está vendo duas fotos, uma antes que tem a bochecha ali um pouco mais avermelhada, né, Doutora Márcia? Exatamente. Então, aqui nesse caso, veja como ela tem uma proliferação de vasos bem superficiais, né? Então, isso vai melhorando com o uso tanto do, das máscaras de LED ou até a luz pulsada, que é um tipo de laser. Então, a gente também tem uma melhora muito significativa, não cura, mas é um, é um, é um, é um procedimento muito importante para manutenção, para gente gente ficar com a pele melhor. Eu vou lembrar aqui de novo que eu tenho rosácea e eu faço essa manutenção mensal e eu consigo ter uma pele, acho que uma mais ou menos incrível, boa. Uma incrível, olha a modéstia. <risos> então <risos> tem que fazer esse tratamento. Legal.